Essa é a coisa mais triste que pode acontecer dentro de uma partida no CSGO. Se você concorda, deixa o like e se inscreva no canal. Ah, não, não, não, não, não, não, não. Ah, vai tomar, não, não, Vai tu, mano.